Olha essa notícia absurda. O Alexandre de Moraes determinou a Anatel, e a Anatel, por sua vez, determinou a todos os provedores de internet do Brasil que bloqueassem o site do Alandosantos.com. É um site que o Alando Santos tem, que ele tem, recebe doação, bota uns vídeos lá, bota uns artigos lá, e o pessoal continua interagindo com ele por lá, né? Antes de mais nada, é um absurdo essa decisão completamente, é uma decisão que não tem nenhuma lógica jurídica, o Alan dos Santos não foi condenado a nada ainda, em tese, ainda está na fase de inquérito policial, e o que o Alexandre de Moraes está fazendo aqui claramente é a mesma coisa que o pessoal fez na ditadura militar, que é punir a pessoa com medidas cautelares. Ao invés de fazer, em tese, o período do inquérito policial é usado para você investigar a pessoa, levantar provas contra a pessoa. E aí, então, você faz um julgamento, e aí, no final, você pode punir a pessoa se ela foi condenada. Mas o que o pessoal faz? Eles sabem que não tem evidências para condenar o Alan dos Santos. Não existe crime de fake news no Brasil. Então eles sabem que não tem nada para condenar o Alan dos Santos. Então o que eles ficam fazendo? Eles ficam usando medidas cautelares para punir o cara. Abre o um inquérito e fica usando medida cautelar, que é prisão, pedido de prisão é, é, temporária coisa e tal. E agora fizeram essa também de proibir o site dele no Brasil. Mas aí tem uma coisa curiosa, que é uma coisa que eu falo para vocês. A internet ela não é censurável. É impossível de censurar a internet. Até na China, que o, o governo de lá criou vários firewalls e não sei o que é lá, e uma, uma coisa, é, é, toda uma estrutura para conseguir censurar o que o chinês fala na internet, eles não conseguem censurar. Então, quanto mais dirá aqui né, no Brasil, que é uma internet que não foi feita para censura, não foi planejada. O Brasil tem inúmeros pontos de saída diferentes da internet, felizmente, é, distanciando muito do modelo chinês, né? Então, o que, que ele falou? Não, vamos bloquear o site do Orlando Santos. Essa aqui foi a decisão judicial dele. É uma cópia de, que foi destinada ao presidente da Anatel, que depois foi é, repassada aos provedores de internet e que acabou é, vazando por aí. E daí você tem aqui a decisão de que é, deve tomar todas as providências necessárias para a completa retirada do site AlandoSantos.com de funcionamento no território brasileiro, ou seja, a ideia deles é justamente proibir totalmente o site do Alandossantos aqui no Brasil. E de fato, se você entrar aqui em AlandoSantos.com, o site não pode ser, não se pode chegar até o site, está proibido de chegar no Brasil, né? Bom... Você tem, O problema disso é isso, é o que eu falo. Né? É ridiculamente fácil você contornar esse tipo de medida. Né? No caso aqui, o que eles fizeram foi justamente o, é, mudar o DNS. Então você pode vir aqui nas configurações do seu Windows, é, na configuração de rede, pode vir aqui no DNS, DNS está aqui, ó, normalmente está automático, DHCP. Você vai editar aqui e vai dizer que é manual. Você vai manualmente colocar isso aqui. E no caso do IPv4, você vai dizer que o seu DNS preferido, o Preferred DNS, é o 8.8.8.8. É, pode deixar não, não criptografado mesmo. E aqui o outro é 8.8.4.4. Esses DNS são DNS do Google, lá nos Estados Unidos. Então o que, que vai estar acontecendo? Ao invés dele usar um DNS aqui no Brasil, um DNS de uma operadora brasileira, você está usando um DNS americano. E aí você salva isso daqui. Pronto, não vai mudar nada para você, tudo aqui vai continuar funcionando, você pode entrar aqui em outros sites e coisa e tal, né vai tudo funcionar aqui normalmente. E agora você pode entrar aqui no Alan dos Santos e oh, olha só, você entra aqui no Alan dos Santos e pode fazer, uh, enviar, pegar as informações e coisa e tal, ler os artigos aqui e tudo mais de forma normal, né? E... Vamos supor, caramba, não, mas agora o Alexandre o Xandão vai descobrir que tem esse problema, vai fazer outra coisa para proibir acessar esse site, coisa e tal. Ele pode fazer um monte de coisa para tentar proibir. Todas as coisas que ele pode fazer são igualmente fáceis de serem contornadas. A internet não é um meio passível de censura. Aprenda isso, cabeça de piroca. Se muda a China, seu babaca. Vai tentar censurar o pessoal de lá, lá com o regime do Xi Jinping. Mesmo lá eles não conseguem, investem em firewalls violentos e coisa e tal e coisa e tal, e mesmo assim as pessoas acessam o site que quiserem. A grande vantagem da China, na verdade, para censura, é o fato do povo falar chinês e ter dificuldade de acessar conteúdo em outras línguas que não sejam chinês. Aqui no Brasil, apesar da gente falar português também, que é uma língua que pouca gente fala proporcionalmente no mundo, é, o pessoal muita gente fala inglês aqui, então rapidamente você tem essa integração com muito mais força aqui no Brasil esquece, não se censura a internet. Aquela papagaiada toda do Telegram, é uma pena que o Telegram é, é, aceitou essas demandas. Eu queria que o Telegram continuasse negando. Por quê? Porque isso é muito fácil, se é alguma coisa nesse nível de lá mexer alguma coisa. É, existem configurações equivalentes em celulares e coisa e tal, é só você procurar aí no, seu, no manual do seu celular, no manual do seu computador, se você não usa o Windows 11, tem uma forma de você trocar o DNS que você usa, passar a usar, um DNS público lá de fora, como é o caso do 8.8.8.8, e pronto, resolve-se o problema em um segundo.